Boa tarde, bom dia, boa noite, moangolês da banda. Hoje é um dia de reflexão e trago aqui um conselho para o dia do voto. Amanhã, vote consciente, vote a pensar na sua família, vote a pensar naquele miúdo que come no lixo, no contentor, vote a pensar naquele miúdo que está fora do sistema escolar, Volte a pensar naqueles que estão nos hospitais sem medicamentos, num país rico como o nosso. Volte a pensar numa Angola próspera, onde os jovens eh, têm emprego, estudam, formam-se e onde os velhos são tratados com dignidade. Um país próspero, um país onde impera o respeito, eh, o amor... Né, e o perdão entre todos nós. Trago este vídeo áudio para esclarecer que já começou a desinformação feita pelas milícias digitais do MPLA. Eles entraram, invadiram ou inundaram algumas redes sociais com uh, contactos telefônicos falsos, passando-se, passando-se por é, por ativistas do do, do grupo Mudei, Mudei Angola, Mudei, Mudei para Mudar Angola, do, do Luat Beirão. Eles pegaram os, os posters, né, as publicações, onde estão os números verdadeiros desta associação, deste grupo de ativistas. Eles adulteraram os números, colocaram números falsos para Luanda, Cabinda, Benguela, Uambo, Bié, Kwanza Sul, e Namib, e outras províncias, né, todas as províncias para que no dia do voto quando você detectar alguma irregularidade eh, enviares a, a foto né da, do, da irregularidade ou vídeo eh, então envias de forma errada nesses contactos errados tenha muito cuidado não faça isso porque eles querem mesmo uma eleição, com mentira um, um, uma eleição com, com falsidade eles não estão interessados no, na, na, na transparência na verdade no rigor né, que se impõe em uma eleição justa né? eles não estão, não, estão, não estão interessados em nada, nada disso aí o que eles querem é manter o poder a todo custo é pela mentira, pelo engano pela arrogância é pelo desprezo pela desinformação por tudo isso. Então vamos vamos vamos despertar, vamos ficar mais atentos e não enviem as atas, não enviem as vossas as vossas as vossas fotos, né, que tenham detectado alguma irregularidade feita pela CNE, pela pelo MPLA ou por alguém, né, que está a serviço do MPLA, não enviem para esses contactos ali. Que estão ali no, no, no coisa, nesta publicação desses, desses coisos, desta, desta, desta foto aí do Mudei, porque é falso. Enviem no, no verdadeiro, Vão, entrem lá para o site do, do, do Luato Beirão e tentam averiguar o número certo para vocês poderem enviar as vossas denúncias, as fotografias das atas e de todas as irregularidades que vocês puderem é, detectar no dia de amanhã. Fica aqui, então, a dica. Vamos todos colaborar para que tenhamos eleições livres, justas e transparentes. Vamos todos é, apelar o voto sincero, verdadeiro, e, quizá, né, termos uma alternância. 47 anos depois, onde também os que eh, poderão suceder. Os que estiveram ali 47 anos, eles venham também mostrar trabalho, venham ser sinceros conosco. Nós apostamos, nós colocamos todo o nosso foco, nossa energia nisto para que mudasse, para que a nossa Angola mudasse, para que todos nós, então, pudéssemos viver numa Angola melhor, onde todos nós tenhamos os mesmos direitos, não só no papel, mas de facto e de verdade. Verdade. Até logo, Mwangolé.